In a society filled with human innovation, one invention stands out above them all. The one that has become the obsession of the modern world. Money. Money was not just an invention, it was a mental revolution. It created a system of trust, an elaborate tie that binds us all together connected the world, sending merchants across continents in search of far-off riches. Exchange was the engine that drove the progress of civilization, and money was the fuel. It allowed us to specialize, turning hunters into blacksmiths, artists, soldiers, and kings. Money is what made the world modern. We have taken it to dizzying levels of complexity from gold coins to bits of information stored in the cloud the history of money is the history of us every coin stone and shell a symbol of what we have valued who we have served and how our cultures evolved it has become a language that all humans speak this is the story of how money made us modern how it opened the globe and spread ideologies Transforming the ancient world into a complex civilization of merchants, mercenaries, industrialists, and billionaires. This is Origin. Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião. Hoje temos muitas novidades, é com muito gosto que hoje faço esta reunião, a partilhar portanto, esta noite com o Silvio Fortunato, que vai estar connosco mais daqui a bocadinho. Uh, e é com muito gosto que nós hoje fazemos esta reunião, mesmo até para uh, nós passarmos para a equipa que já está a ser formada em Portugal, novas estratégias, novas ideias, tudo para uma evolução mais veloz, constante e sólida uh, do negócio. Para quem não me conhece, o meu nome é Sandra Alves, uh, portanto eu iniciei, Uh, portanto o meu smart contract, o meu primeiro smart contract uh, no final uh, do mês de junho uh, e há três meses precisamente que faço esta caminhada com vocês e antes de passarmos ao negócio em Alpaçã vou fazer um bocadinho do percurso daquilo que eu fiz até aqui para vocês facilmente perceberem o porquê de eu ter olhado uh, para o setor digital, para o setor financeiro mais precisamente e mais para mais concretamente para as criptomoedas. Portanto, então, vamos fazer aqui uma viagem, uma viagem muito curta, em passar aquilo que me fez, há uns meses atrás, olhar para novas oportunidades, uh, esmiuçar, tudo aquilo que estava a acontecer à minha volta, aquilo que aconteceu comigo, aconteceu com toda a gente que está nesta sala e com todas as pessoas que ainda não estão nesta sala foi termos sido empurrados forçadamente para uma era completamente digital. Estávamos muito acomodados à nossa vida e tudo aquilo que nós pensávamos que não era possível tornou-se possível e nós adaptámos na perfeição, como o teletrabalho e outras formas de estar, portanto, digitalmente, neste mundo novo que nós tivemos que nos habituar muito rapidamente para sobrevivermos, digamos assim. A verdade é que toda a economia foi afetada toda a gente transversalmente viu os seus negócios afetados e eu não fui diferente, eu sou empresária, tenho 42 anos e eu há uns meses atrás senti a necessidade de uh, olhar mais além e perceber o que é que estava a acontecer, uh, portanto, no mundo, de uma forma geral. Então eu desde muito nova que procuro uma diversificação de rendimentos, eu hoje atualmente tenho três empresas em Portugal. Uh, e aquilo que me fez olhar para novas, para novas fontes de rendimento foi perceber que toda esta parte tecnológica que está a acontecer, estas grandes inovações, uh, portanto não é de todo quem tem uma loja de roupa transformá-la numa loja online, portanto não é de todo as grandes superfícies entregarem em casa, portanto a grande revolução que está a acontecer é assim no setor financeiro, uh, a grande transformação que está a acontecer, portanto, com esta palavra que rege o mundo, que é o dinheiro. O vídeo que eu coloquei inicialmente é um vídeo muito exemplificativo do quanto nós evoluímos, portanto, com o dinheiro e eu hoje vou fazer este caminho com vocês para vocês perceberem o porquê de eu ter escolhido uma oportunidade dentro do setor financeiro digital. A verdade é que nós para compreendermos o futuro Precisamos de entender o passado, estudar o passado, e foi isso que eu fiz, portanto em El passar pela história do dinheiro, foi perceber que aquilo que está a acontecer atualmente é nada mais nada menos do que uma evolução de uma continuidade histórica, portanto, do dinheiro. A verdade é que tudo começou por troca de bens, as pessoas antigamente, há 3 mil anos atrás, portanto, que isto remonta a 3 mil anos atrás, trocavam bens, portanto, eu tinha uma galinha, tu tinhas um pato, portanto, eu fazia... Uh, uh, uh, fazia plantação de cevada, vocês faziam plantação de outras coisas e nós trocávamos os bens, portanto os bens eram a própria moeda de troca e com a evolução do próprio dinheiro as sociedades e as comunidades tiveram esta necessidade de, de fazer representar as transações comerciais com algo que simbolizasse aquele ato. Então isso passou pelo ouro, 700 anos antes de Cristo passou pela, pela descoberta do metal e as primeiras cunhagens da, das moedas. Portanto, do metal ao papel foi um grande pulo, foi uma grande evolução, o papel veio mais tarde. E nós já somos da era dos cartões de plástico, não é? os cartões de plástico que passaram por várias transformações, o próprio cartão, desde a banda magnética ao chip e por aí fora. E passar para os pagamentos, portanto, online. Portanto, foi a primeira desmaterialização dentro da centralização. Não é? Então, fixem esta palavra, a centralização, porque é a primeira que nós vamos descentralizar. Portanto, e esta parte é importante, porque esta parte, esta evolução tecnológica, é a parte mais importante na, na evolução do dinheiro. E, portanto, é isto que dá seguimento e que faz com que em 2008. E hoje nós temos esta moeda como uma grande referência, portanto no mundo das criptomoedas, o Bitcoin, que é uma grande referência, esta moeda em 2008 quando nasce, nasce com o valor de 10 cêntimos, portanto do dólar, e depois desta moeda surgiram vários ativos digitais, várias, centenas de moedas, entre elas duas duas que a Comunidade Forsage, que eu já vou explicar o que é que é a Comunidade Forsage, hoje desenvolve dentro de dois smart contratos, dentro de dois contratos inteligentes, que isso faz toda a diferença no desenvolvimento do nosso negócio. Então, passar por estas duas moedas, passar por estas duas moedas, estamos a, estamos a falar que a nossa oportunidade passa por desenvolvermos de forma segura, transparente, dois contratos inteligentes, que estão neste momento dentro da, da, portanto, da comunidade de Forsage, a moeda Ethereum e a moeda Tron, ambas têm a mesma tecnologia, portanto a tecnologia blockchain, que é isso que nós vamos falar um bocadinho mais à frente, e eu hoje tenho a enorme responsabilidade de vos passar uma mensagem de uma forma muito simples, muito sucinta, de como se desenvolve os smart contracts, tanto da Ethereum como da Tron. Então, primeira pergunta que toda a gente faz, Sandrinha, o que é que é a forçagem? É? Então, a forçagem de uma forma muito simples, eu vou-vos explicar a forçagem, portanto, de uma forma a mais transparente que eu encontrei até hoje. Então, a forçagem nada mais nada menos de uma comunidade, que hoje já representa aproximadamente um milhão de membros, esta comunidade, o primeiro contrato que a comunidade começou a desenvolver Uh, portanto, este primeiro smart contract, nós já vamos perceber que é o que é um smart contract, foi na moeda Ethereum e o segundo contrato, que foi adicionado recentemente, portanto, é um contrato na blockchain da Tron. Então, na realidade, esta comunidade está a desenvolver o primeiro crowdfunding mundial dentro da blockchain da Ethereum e da Tron, protegido por um smart contract, em que nós, utilizadores, Fazemos a interação com os contratos inteligentes a partir de aplicações descentralizadas, que são as chamadas DAPs. Então eu vou só fazer aqui, digamos assim, vou despir um bocadinho estas palavras, para nós percebermos um bocadinho mais, porque há muitas pessoas que me perguntam Sandra, mas então a Força que é uma empresa? Não, não é uma empresa. Um smart contract não é uma empresa, não é uma entidade, não é uma pessoa física, não é uma pessoa coletiva, não é uma pessoa individual. Um smart contract, são algoritmos matemáticos que estão protegidos dentro de uma blockchain, é código, é código, que executa as operações de pessoa para pessoa. E isto confere transparência e segurança, portanto, a todos os utilizadores e todos os participantes deste crowdfunding, do primeiro crowdfunding mundial, dentro destas duas blockchains. Então, eu vou deixar já, portanto, o primeiro chavão. Quem tentar, que isto é a parte mais importante dentro dos smart contracts, esta parte de, de, de, deles não serem alteráveis, esta parte da transparência, isto confere que uh, os contratos estejam de tal forma protegidos que quem tentar montar um esquema piramidal, Ponzi uh, portanto dentro de qualquer um dos contratos da forçagem, não o vai conseguir. Porque os contratos conferem que todo o investimento que é feito dentro dos contratos, este investimento seja feito de peer-to-peer, -peer, que os pagamentos não tenham qualquer intermediários, portanto, não, ninguém tem o nosso dinheiro, o dinheiro está sempre connosco, as transações são automáticas e quando acontecem novas adesões, portanto, a qualquer um dos smart contracts, portanto, estes pagamentos vão diretamente para a nossa wallet privada. E, portanto, e todos os rendimentos estão disponíveis de imediato para nós darmos o destino que nós bem entendermos. Então, quando nós iniciamos, quando nós iniciamos portanto, uh, os crowdfundings, a única coisa que nós temos que fazer é visitar, primeiramente, a página da Forsage.io, Uh, e pedir à pessoa que nos convidou um link, que é um link de referência, e é com esse link uh, que nós podemos aceder uh, e fazer o nosso registro. Para quem quiser visualizar o contrato, uh, qualquer um deles, seja o do Tron seja da blockchain da Ethereum, os contratos são públicos, eles são auditáveis, o código, uh, portanto, é público também, Uh, portanto, eles podem uh, a qualquer momento, basta nós entrarmos dentro do contrato, nós podemos analisar todas as transações uh, e auditar todas as transações que se passam com qualquer carteira, os contratos individuais são públicos, no entanto nunca expõem a privacidade dos membros, isto é, nós somos representados por um número, é-nos atribuído um número de contrato e é esse número de contrato que é público e todos os contratos são visualizados. Aqui ninguém vos vai mentir. Todas as pessoas que vos disserem eu tenho estes resultados, os contratos vocês podem visualizá-los de forma pública e isso dá uma segurança e dá muita transparência, portanto, aos dois smart contratos em que eles são auditáveis, o que quer dizer podem ter uma auditoria e verificarem que todas as transações são públicas e estão de forma transparente acessíveis, portanto, a qualquer pessoa que queira visitar os contratos. Bem, então, de uma forma muito simples e explicando muito rápido o negócio, como eu já referi, existem dois ativos digitais hoje a ser desenvolvidos em crowdfunding pela, pela comunidade da, da Forçage, o Ethereum e o Tron. O Ethereum uma moeda muito mais evoluída nesta fase é a segunda moeda mais com mais transações com mais transações a nível de ranking de moedas é uma moeda que hoje tem mais ou menos o valor unitário a isto na nossa moeda local de 300 euros e o Tron uma moeda muito mais jovem uma moeda muito mais jovem mas com todo o potencial com toda a tecnologia da Ethereum também e uma moeda com um valor Uh, muito mais baixo, portanto a moeda hoje está mais ou menos, o valor de um, um trono está, custa mais ou menos aproximadamente 0,3 cêntimos, ok? Então, o um mínimo para nós iniciarmos qualquer um dos contratos, independentemente da realidade financeira de cada pessoa, toda a gente pode iniciar a sua participação, uh, portanto no contrato da Ethereum com aproximadamente 25 euros, Uh, e no contrato do Tron, atualmente, atualmente pode fazê-lo com aproximadamente 7 euros. Tá bem? Então, eu vou-me centrar, vou centrar em apresentar hoje apenas um dos contratos, porque se nós compreendemos um contrato, vamos perceber e compreender os dois, porque eles têm o mesmo comportamento Uh, só tem uma moeda diferente, uh, portanto, que é a moeda transacional, portanto, deste contrato. Então, quer seja na Ethereum, quer seja no Trono, o comportamento, portanto, irá ser este. Quando nós fazemos a adesão ao Smart Contract, aquilo que nós vamos ter são duas matrizes, independentes uma da outra, para trabalhar. Então, vamos ter a Forçage X3, que é uma matriz de recrutamento e patrocínio, é uma matriz de trabalho individual. E vamos ter a forçagem X4, que é uma matriz de capitalização de equipa, capitalização de rede, que é, um, é uma matriz que vai apresentar os resultados de equipa. Então, a matriz X3 é composta por ciclos de três posições e a matriz X4 é composta por ciclos de seis posições, o dobro da X3. Normalmente quem desenvolve a X3 também desenvolve a X4, Uh, no entanto, há, quem, há pessoas que só, uh, portanto, nos perguntam, que é frequente, Sandra, mas se eu não quiser recrutar, eu posso só desenvolver a X4? Sim, podem só desenvolver a X4, apesar da rentabilidade e o crescimento, uh, portanto, não ser exponencial uh, como uh, quem desenvolve o contrato de forma ativa. Então, vamos explicar muito em passar como é que funciona. A matriz X3, uh, a matriz X3 é composta, no caso da Ethereum, é composta por 12 slots, ou 12 casinhas, como for mais fácil para vocês. E estas 12 slots, estas 12 slots uh, elas têm um valor, elas têm um valor uh, que eu vou passar a explicar. A casa número 1, que é de 0,025 ETH, o que quer dizer que é aproximadamente uma casa de 10 dólares, a casa número 2 irá ser o dobro da anterior, portanto, será uma casa de 0,05, será uma casa de 20 dólares, a casa número 3 será o dobro da anterior, a número 4 da anterior e assim consecutivamente até à casa número 12. Então, aquilo que é diferente no contrato da TRON é que a TRON, em vez de serem 12, são 15, tá bem? Agora, o funcionamento, o funcionamento é rigorosamente igual. Então, nós iniciamos o contrato, nós iniciamos todos o contrato da mesma forma, na X3, na casa 1, na X4, na casa 1, que é este valor que dá, no caso do itírio os 25 euros para iniciar a participação no contrato, e no caso da Tron, que dá sensivelmente à volta de 7 euros. Para iniciar o contrato nas mesmas casas, que será a casa 1 e a casa, a casa 1 na X3 e a Casa 1 na X4. Isto para vos dizer que todas as outras casas serão opcionais e isto já tem a ver com a visão de cada um, com a ambição de cada um. Eu peguei neste exemplo, portanto, da casa 6, foi a casa com que eu iniciei o negócio. Uh, foi a casa que eu ponderei e que eu disse que seria uma boa casa de duplicação e que a casa 6 só para nós termos mais ou menos uma ideia, por exemplo no caso do Itírio representa uh, no caso da X3 uma ca até à, a compra das casas até a 6 representa mais ou menos o valor de 500 euros isto é não dá para comprar as casas separadamente, não dá para comprar só a casa número 6. Eu para ter a casa número 6 tenho de comprar de forma sequencial, o que quer dizer que eu para ter a 6 tenho que ter a 5, a 4, a 3, a 2 e a 1. E eu para ter a 7 tenho de ter todas as anteriores, está bem? Então é assim que vai funcionar. Então para nós compreendermos a X3 eu tenho um exercício muito simples. Eu vou pegar numa slot, porque se vocês compreenderem o comportamento desta slot, vão compreender o comportamento de todas, porque uh, o comportamento é igual, só vai variar, é o valor de comissionamento da casa. Então, eu compro as slots uma única vez e eu ao tornar-me promotora do contrato inteligente, eu vou poder revender o acesso ao contrato inteligente nas slots que eu tiver compradas de forma ilimitada. Então o que isto quer dizer que, vamos pegar um exemplo isolado, que a casa número 1 é como se eu tiver um, uma linha infinita onde eu posso registar um número ilimitado de pessoas. Está bem? Então, como é que ela vai funcionar? Vai funcionar desta forma simples. O que é que eu quero que vocês retenham de informação? A única coisa que eu quero que vocês retenham de informação é que em cada ciclo, e os ciclos são feitos por três posições, os dois primeiros, as duas primeiras posições do ciclo, a comissão é 100% vossa e a terceira comissão é uma comissão partilhada com o vosso sponsor, quem é o sponsor, vamos começar a despir estes conceitos, então o sponsor é nada mais nada menos do que a pessoa que nos convidou. Então a pessoa que nos convidou em cada ciclo vai receber uma comissão, esta comissão partilhada. Então vamos fazer um exercício muito curto só para nós percebermos o funcionamento da X3, porque nós percebendo esta slot vamos perceber todas. Então eu compro a casa número 1 por 0,025 e eu quando inscrevo, quando eu, eu vendo a adesão portanto do Smart Contract, a outra pessoa, no caso da Ana, a Ana está na primeira posição do ciclo, então quer dizer que a Ana, eu vou receber o valor da casa, pelo mesmo valor que comprei, eu vou receber esse valor na primeira e na segunda posição e na terceira essa comissão sobe para a pessoa que me convidou. Então a Ana vai diretamente para a minha wallet, Assim que eu recebo a minha primeira comissão, essa comissão está automaticamente disponível na minha carteira privada. Ok? Então, vamos só seguir, só para perceber o comportamento. Quando eu inscrevo o Arthur, o Arthur está na segunda posição do meu ciclo, então o que quer dizer que o Arthur vai diretamente para a minha MetaMask. Quando eu inscrevo o Paulo, a minha terceira pessoa vai ser a tal comissão partilhada uh, para a pessoa que me convidou para o meu sponsor fechei um ciclo o que quer dizer que esta linha infinita continua, então quando eu inscrevo a quarta pessoa está na primeira posição do ciclo vai diretamente para a Metamask, fica logo disponível o dinheiro está logo comigo não está, nem, não há não existe nenhuma empresa, não existe nenhuma entidade, existe um smart contract se bem se lembram a fazer as transações diretamente de pessoa para pessoa, que é os intervenientes na transação, e quando eu inscrevo a quinta pessoa, o Igor, o Igor vai estar, portanto, na segunda posição do ciclo, que vai diretamente para a Metamask, que está logo disponível para eu poder utilizar, portanto, o dinheiro, e quando eu inscrevo esta sexta pessoa, que calha na terceira posição do meu ciclo, esta comissão, sobe, Uh, e é uma comissão partilhada com o meu sponsor, com a pessoa que me convidou. Então eu posso repetir este movimento quantas vezes eu bem desejar. Os ciclos, à semelhança da linha infinita, também são ilimitados. Nós podemos repetir este movimento as vezes que nós desejarmos. Da mesma forma que as pessoas que eu inscrevo no Smart Contract, quando elas próprias começam a duplicar esta ação, Aquilo que vai acontecer é que sempre que elas completarem um ciclo, a terceira posição de cada ciclo vai subir, portanto, de comissão para a minha matriz X3. Bem, então, de uma forma muito simples é isto, e quem se inscreve na X3, lembram-se de eu ter dito no início, quando comecei a explicar o negócio, que quem se inscreve na X3 também se inscreve na X4, desenvolve a X4 porque a X3 é uma matriz de patrocínio e recrutamento, que é um trabalho individual, e na X4 vai-se refletir todas essas ações, portanto, não só o meu trabalho individual, mas também o trabalho de equipa, que é um trabalho coletivo. Então esta matriz é um resultado de várias ações na rede, não será só um trabalho de equipa meu isolado, mas será também uma consequência natural, portanto, de todos os elementos que eu proporcionei à adesão ao smart contract. Da mesma forma que a pessoa que me convidou tem uma participação ativa e que essa pessoa também vai contribuir, portanto, para a minha matriz X4. Então, a matriz X4, a semelhança da X3 tem 12 slots no contrato da Ethereum e tem 15 slots no contrato da Tron. Mas se nós percebermos como funciona uma única slot, vamos compreender o comportamento de todas, porque o comportamento, portanto, é igual, só varia ou a moeda ou o valor de cada slot, está bem? Então, eu peguei neste exemplo que é a casa número 6, que foi a casa que eu considerei equilibrada para eu iniciar o negócio. Eu hoje já vou na casa número 9. Eu evoluí, eu próprio fui evoluindo, portanto, no negócio, com a evolução do meu negócio. Então, o que é que nós temos que reter na nossa matriz X4? Vamos reter uma informação a, a básica de todas, que é esta que eu quero que vocês retenham. Então... Eu, na matriz do meu sponsor, na matriz X4, é assim que eu vou aparecer, vou aparecer uma bolinha, não é? Não, não vou dizer eu lá, vou ter o meu número lá, mas vou aparecer uma bolinha, portanto, na X4 do meu sponsor. Então, aquilo que vai acontecer, vamos pegar nas mesmas pessoas que se registaram na X3 anteriormente, porque elas também se vão registar na X4. Então, aquilo que vai acontecer e aquilo que eu quero que vocês retenham desta informação é que as duas primeiras posições de cada ciclo são distribuídas pela equipa, que são a planes que poderá não ser coincidente com o nosso sponsor. E isto é que torna esta matriz mágica, porque cada vez que nós ciclamos estamos a reiniciar o ciclo, então o que quer dizer é que sempre que ciclamos estamos a renovar a equipa. Num ciclo podemos estar a trabalhar com a Maria. No ciclo a seguir podemos estar a trabalhar com o António ou com o Manel. Portanto é isto que torna a matriz X4 uma matriz muito dinâmica e muito justa e muito justa, portanto na distribuição de rendimentos. Então as duas primeiras posições de cada ciclo são para o Upline, que é a distribuição de liquidez pela equipa que de ciclo para ciclo é diferente e de, e de slot para slot também é diferente é, uma, é muito giro e depois quem vos convidou poderá, poderá detalhar ainda mais todo, todo, toda esta magia portanto da X4 as três primeiras posições do segundo nível que é a terceira, quarta e quinta posição de cada ciclo é uma comissão 100% vossa e a sexta a última posição de cada ciclo, essa sim é partilhada com a pessoa que nos convidou, portanto que é o nosso sponsor. Então, vamos fazer este exercício de uma forma muito simples. Vamos pegar na Ana, que se inscreveu na X3, porque a Ana também vai querer desenvolver a X4, e a Ana quando se inscreve na X4 ela vai calhar na primeira posição do ciclo. Então, o que quer dizer? Que esta primeira posição do ciclo, do meu ciclo, vai, re, vai corresponder à, primeira, à terceira posição, desculpem, do ciclo do meu sponsor. Então, o que quer dizer? Que esta comissão, por acaso, é coincidente com o meu sponsor. Está bem? Então, quando eu inscrevo o Arthur na X4 vai acontecer a mesma coisa. Esta comissão é partilhada, portanto, é uma distribuição de liquidez, portanto, na equipa, vai para o offline. Então, e é normal que estas pessoas comecem a duplicar e fazer o mesmo que nós. Então, quando eu inscrevo o Paulo, o Paulo será a terceira posição do ciclo e vai calhar nas posições que eu vou receber a 100% o valor da casa. Então o Paulo vai diretamente para a Metamask, o que quer dizer que esse valor automaticamente está logo disponível na minha wallet privada. É normal que as pessoas comecem a duplicar, a fazer o mesmo que nós estamos a fazer e a Ana inscreve a primeira pessoa e essa primeira pessoa... No ciclo da Ana há de ser a segunda pessoa do ciclo dela, mas será a terceira. Portanto, no meu ciclo. A, desculpa, é a quarta no meu ciclo. Então o que quer dizer? Que eu vou receber esta comissão a 100% e que vai diretamente para a minha MetaMask. E é normal. Isto é normal. As equipas, começarmos a trabalhar em equipa e as pessoas duplicarem tudo aquilo que nós fazemos. O Arthur inscreve a primeira pessoa, que calha dentro daquele retângulozinho dos 100% da, das três comissões e quando o Arthur inscreve, a, a, portanto, a segunda pessoa dele que vai calhar na sexta posição do meu ciclo, esta comissão sim, esta posição, portanto, é a, partilhada com o meu sponsor e vai à matriz do meu sponsor para ocupar uma posição. Então isto é um ciclo e quando nós fechamos o ciclo, o que é que vai acontecer? Vai-se repetir o mesmo movimento. Portanto, a Maria vai acontecer a mesma coisa, o Igor vai acontecer a mesma coisa, a Maria duplica e aquilo que vai acontecer é que isto vai acontecer de forma automática e aquilo que nós temos que fazer é nem nos preocuparmos como isto acontece. O contrato inteligente, ele executa todo o código sozinho, e aquilo que nós temos que fazer é uma coisa muito simples, é partilhar o nosso link de afiliado para que novos membros possam fazer a adesão e começar a trabalhar o próprio smart contract deles. Então, de uma forma muito simples, é este o funcionamento da X3 e da X4, seja no contrato Ethereum ou seja no contrato Tron, aquilo que eu quero que vocês percebam é que uh, não existe resultados sem trabalho está bem? Uh, e não existe dinheiro fácil. E quem tentar uh, alterar, vandalizar, criar um Ponzi aqui dentro, criar aqui um esquema piramidal, portanto poderão ficar confortáveis porque não vão conseguir, está bem? Portanto os contratos estão protegidos uh, portanto, dentro de blockchains e isso confere portanto total transparência, total segurança Blockchains são o um sistema mais avançado de encriptação de dados. Então, aquilo que nós temos que fazer é uma coisa muito simples, não é? que é aquilo que me perguntam sempre a seguir. Uh, Sandra, como é que eu posso começar? Não é? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, para quem não tem, nem nunca comprou, uh, portanto, moedas digitais, a primeira coisa que tem que fazer é escolher um banco, que é isso que as e são, a Exchange, isto traduzindo para português, são casas de câmbio. Então, aquilo que nós temos que fazer é escolher uma das casas de câmbio, comprar ativos digitais, comprar as moedas que queremos, porque nós podemos, podemos desenvolver o contrato de Ethereum ou o contrato do Tron, ou os dois. Portanto, é uma opção de cada um. Eu pessoalmente desenvolvo os dois, comecei pelo da Ethereum. Uh, e quando foi lançado o segundo ativo digital eu inscrevi-me logo, uh, portanto, porque lá está, aproveitar a oportunidade a dobrar, uh, e aquilo que eu fiz foi no Ethereum, aquilo que eu recomendo são estas três exchanges que funcionam lindamente, portanto, são muito fáceis uh, de lidar, sendo que aquela que eu recomendo porque está em espaço europeu e não pagamos taxas, portanto, na compra de moeda é a Crypto.com. No caso, no caso da Tron, tem a Binance.com, tem a Atomic Wallet e tem mais exchanges. Portanto, as exchanges, o banco é uma opção nossa, nós é que escolhemos com quem queremos trabalhar. Uh, agora, a nível de wallets, que é o segundo passo, e o segundo passo é depois de comprar os ativos, aquilo que a gente tem que escolher é uma wallet com opção de descentralização que é para poder interagir com os contratos inteligentes. Então, dentro da Ethereum, para quem tiver no ambiente PC, de computador, aquilo que eu aconselho, Google Chrome, iniciar só no Google Chrome, instalar a Metamask Extension, é muito fácil. E seja qual for a wallet que vocês decidam instalar para executar os contratos, aquilo que eu vos aconselho é guardarem as 12 palavras. Essas 12 palavras não partilhem com ninguém, são essas 12 palavras que vos dão o poder para recuperar a conta e que vos fazem senhores, donos e detentores, portanto, desta ola, está bem? Estas 12 palavras são a coisa mais importante do negócio, não partilhar estas 12 palavras. No caso de é só Android, a Coinbase Wallet funciona muito bem, eu próprio uso, porque eu tenho um negócio no, no computador, no telemóvel, no tablet, no iPad, portanto eu tenho um negócio em todo lado. Então, eu no sistema iOS e Android, aquilo que eu uso, portanto é a Coinbase Wallet. No caso do Tron, a mesma coisa, aconselho a mesma coisa, ambiente de computador computador Link Extension, portanto instalar a extensão, portanto no, no ambiente de, uh, do Google Chrome. E no iOS Android, a Tronlink Depp, que, tem, que oferece a descentralização para poder interagir com os contratos inteligentes. Então é assim, depois de escolhermos a exchange, depois de escolhermos a wallet, aquilo que temos que fazer é fazer o match destas duas coisas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir ao meu banco, não é? Ir colocar o dinheiro na minha wallet, que é um procedimento muito normal, eu gosto de fazer esta analogia, que é para as pessoas perceberem de uma forma muito simples, que é a mesma coisa que ir ali à Western, não é? Dizer assim, olha, eu preciso de dólares, preciso de mil dólares. E a senhora diz-vos assim, ai, são x euros, não é? Nós damos os euros, eles dão-nos os dólares, nós agarramos nos dólares e metemos dentro da carteira. Aqui é igual. Só que nós não podemos não é, agarrar em algo digital e pôr dentro da carteira. Então nós precisamos ter uma carteira digital que nos permita guardar as moedas digitais. Portanto, é isto muito simples também Uma casa de câmbio e vamos guardar os nossos ativos digitais dentro de uma Wallet. também Então o que é que nós temos que fazer? Transferir, fazer uma transferência que demora segundos do nosso banco para a nossa Wallet, para o dinheiro ficar disponível no nosso porta-moedas. Então isto acontece de uma forma muito simples e assim que nós temos os ativos digitais dentro da nossa Wallet, o que é que nós temos que fazer? Se não ninguém consegue fazer nada? é pedir à pessoa que vos convidou o link de afiliado para aceder a qualquer um dos contratos. Está bem? Link de afiliado. Quando o link de afiliado, aquilo que vai aparecer é a opção de fazer o cadastro. Está bem? E o cadastro, portanto nós quando registamos, quando clicamos em registro, ele dá-nos a opção automaticamente de nos registarmos Uh, na Ethereum, no smart contrato da Ethereum ou no smart contrato da Tron, se a opção for fazer os dois, tem que repetir o processo duas vezes, porque nós só nos podemos inscrever num de cada vez. Podemos nos inscrever nos dois, mas temos que fazer um de cada vez e para isso basta ter Ethereum na Metamask e ter Trons na Tronlink, portanto na, portanto, na nossa carteira, e com isso podemos iniciar comodamente, portanto, o nosso negócio. Então, poderão-nos visitar em www.forsage.io, na página do Forsage vocês têm muita informação, que eu poderei fazer aqui uma visitinha muito rápida, que eu vou já aqui aproveitar... Novo compartilhamento e vou passar para as páginas de internet. E vamos... confirmei me só se estão... Não estão. Não estão. Compartilha a tela. E vamos só fazer aqui uma visitinha muito rápida, e portanto, aqui estamos, uh, portanto, na página oficial da Forçage, quando nós clicamos em registar, temos a opção de escolher um dos contratos, e aqui tem as perguntas mais frequentes que são colocadas, portanto, e aqui tem alguns resultados, portanto, os membros da equipa têm aqui uma breve apresentação, os facts. Todas as perguntas mais frequentes, todas. E a coisa mais importante que é a parte pública, portanto, dos contratos. Há um bocado quando eu vos disse que os contratos são públicos, tudo aqui está espelhado de todas as transações, quando eu disse que podiam ser auditados, Portanto, aqui tem todas as transações isto é válido para qualquer um dos contratos. Portanto, é aqui que vão encontrar todas as transações, a transparência, portanto, de qualquer contrato desenvolvido pela comunidade de Forças. Portanto, isto para mim é mágico. Foi isto, foi uma, da, foi, muito, foi algumas das premissas mais importantes para eu desenvolver uh, e, e, e tomar a decisão de desenvolver este contrato, porque eu percebi eu percebi de uma forma muito simples que com baixo investimento eu tinha a oportunidade através do, do crowdfunding da Forsage de poder duplicar, triplicar, quadruplicar, 10 vezes mais, 20 vezes mais o meu investimento inicial e percebi também que poderia dar essa oportunidade Uh, portanto, a mais pessoas. E foi por isso que eu tomei a decisão de desenvolver o contrato, sendo que aquilo que nós estamos a trabalhar, ativos digitais, podia ser outra coisa qualquer, mas não. Eu quero estar na vanguarda desta, desta revolução que está a acontecer no mundo digital, e como eu disse inicialmente, não se trata de uma revolução de lojas online, mas sim de uma transformação financeira. Bem, e não alongando muito mais a reunião, porque a reunião, Uh, portanto, a reunião, uh, quem vai dar seguimento à reunião, portanto, é o Silvio Fortunato, uh, portanto, que ele já está com, com o anfitrião da reunião e é muito importante que ele, que ele neste momento, uh, portanto, assuma e, e, e venha ter comigo, portanto, aqui à salinha de reunião. Silvio, estás presente? Eu vou fazer uma breve introdução, portanto, do Silvio, que eu acho que é muito importante eu apresentar muito bem o Silvio, porque o Silvio foi ele que desenvolveu o MSE Masters, que é uma das ferramentas de trabalho da comunidade Forçage. Este homem tem o um know-how de mais de 25 anos de programação, de network marketing, de construção de equipas, e ele talentosamente construiu esta ferramenta que nos permite, de uma forma digital, no conforto da nossa casa, nós desenvolvermos uh, marketing digital através de uma ferramenta de autoformação. Então o que é que isto quer dizer? Que o MSI é uma ferramenta que só está disponível para a equipa de Portugal e que nasce através de Portugal uh, e esta ferramenta além de oferecer a toda, todas as pessoas que fazem a visão ao Smart Contract através da equipa de Portugal ficarem com um curso de marketing digital gratuito dá também a oportunidade de um sistema completamente inovador, todo montado, chave na mão, em que nós só temos que lá claro, clicar e pôr lá o nosso número, o nosso ID, o nosso link e ele fica personalizado com autoresponders, portanto funis de venda, tudo aquilo que nós precisamos para iniciar o nosso negócio online, está bem? Silvio, não vou alongar muito mais porque se eu tivesse aqui a falar-te, acho que ia estar a falar-te duas horas. O negócio é fácil, falar-te é que é difícil. <risos> tens um currículo gigante ok, então vou-te passar a reunião, bem-vindo Silvio Ok, obrigada muito, muito obrigada. parabéns pela, pela, pela partilha por, pela explicação realmente estou muito entusiasmado. queria só fazer uma pequena correção o MSI não está disponível para a equipa de Portugal o MSI está disponível dos meus downloads, ok, de qual faz parte e de qual a esmagadora maioria das pessoas em Portugal que fazem forçagens Estão, ok? Mas é, são para os meus de online, ok? É uma pequena correção. Ok, então, uh, realmente eu estou muito, muito, muito entusiasmado uh, e eu queria também dar um pouquinho da minha visão acerca deste projeto e porque é que eu escolhi uh, promover a forçagem. Uh, na internet existem muito tipo de ofertas, uh, existem muito tipo de projetos, existem muito tipo de plataformas. E umas funcionam bem, outras funcionam assim assim, outras funcionam muitíssimo bem. E portanto ao longo destes anos de experiência que eu estou no mercado, esta experiência deu-me o deu um conhecimento para normalmente detectar certas características numa oferta que eu acho que realmente vale a pena promover, vale a pena colocar o meu esforço para promover. E quando eu vi o projeto da Forçais pela primeira vez, eu percebi que uh, este tipo de oferta era outro campeonato completamente à parte, uh, era uma nova forma uh, realmente de fazer negócio, era uma nova forma completamente diferente de tudo aquilo que existe hoje na internet uh, e que oferecia, através da tecnologia, uma série de garantias e uma série de segurança que normalmente nós não vemos na esmagadora maioria dos, dos, dos projetos. Porque todos os projetos, até a altura em que a Forsage lançou este conceito, eram todos centralizados. E pela primeira vez na história um, de oportunidades de negócio, de plataformas, foi a primeira plataforma que usou um conceito, a que eles chamaram de descentralizado. A Sandra já explicou um pouquinho alguns aspectos dessa, dessa situação mas foi realmente os programadores que, que fizeram forçais que inventaram este conceito por causa da tecnologia que hoje está disponível, que não estava há, há anos atrás. Portanto, quando foi desenvolvida o Ethereum, o Ethereum foi desenvolvido com uma série de características que hoje permite nós termos modelos de negócios perfeitamente inacreditáveis, que nem sequer nos cabia pela cabeça, e eu há tantos anos que estou, há, há, há 26 anos que eu estou ligado a construção de equipas e há mais de 20 também com marketing digital e eu realmente nunca vi nada assim e eu fiquei super apaixonado por este conceito. E há aqui vários por nós que eu gostava só de salientar. O primeiro ponto muito importante, como a Sandra falou, o dinheiro vai diretamente da pessoa que tu colocas no teu negócio, okay? que colocas essa pessoa a fazer também crowdfunding para ela própria, okay? porque isto é uma plataforma não é multinível, não é matriz, não é nada disso. Isto é uma plataforma de crowdfunding. O crowdfunding é legal em qualquer parte do mundo, simplesmente foi genial a forma como os fundadores, ou os criadores, os programadores que criaram esta plataforma, este conceito, mudaram a forma realmente que nós fazemos crowdfunding. Se tu não sabes o que é crowdfunding, é fácil, vais à, à internet, ao Google e procuras. Então... O dinheiro vai diretamente da pessoa que vocês colocam no negócio, ou para vocês, ou para cima, para o vosso plano, como a Sandra falou, e não passa por nada. Ou seja, não é centralizado o dinheiro numa empresa, numa entidade, que depois o dinheiro está lá e ela é responsável depois mais tarde por nos dar o dinheiro. Passado uma semana, duas semanas, seja como for. Então, normalmente, isso traz riscos acrescidos, porque às vezes essas empresas, e nós o que vemos mais na internet no mundo inteiro, é empresas que esquecem-se de pagar, é empresas que inventam tudo e mais alguma coisa, que a plataforma está com erro, que o software está com problemas, que o site está com isto, que o site está com aquilo, e entretanto encheram-se cheios de dinheiro e depois fecham, fogem com o dinheiro, ou os verdes fecham esses projetos, etc. Acontece realmente muitas coisas, e então no, no mundo da criptomoeda ainda mais, e todos nós sabemos, muitos de nós sabemos, as confusões, eu já vi ao longo destes anos tanta coisa, tanta coisa a acontecer, que eu queria estar muito longe de qualquer tipo de projeto que não me, que não me desse uma garantia de segurança, ou porque a, a plataforma já tem muitos anos, são pessoas que nunca falharam um milímetro com absolutamente nada. E, portanto, eu quis estar, estar sempre longe desse tipo de plataformas que, que depois já há problemas. Então, como o dinheiro vai diretamente da pessoa que vocês colocam para vocês, não passa absolutamente por ninguém e, portanto, não há qualquer tipo de risco inerente a alguém ficar com o nosso dinheiro. E isto é o primeiro projeto centralizado no mundo que faz isto desta forma. Não porque o dono, porque aqui não há donos, okay? que é outro conceito completamente diferente, ah, mas qual é o CPF ou qual é o número contribuinte da empresa? Aqui não há empresa, isto é uma blockchain, a blockchain pertence a toda a gente e a blockchain não é de ninguém, simplesmente os programadores fizeram uma plataforma que nós pudéssemos aproveitar e é impossível de parar. Que é outra coisa muito interessante, quando nós assentamos esta tecnologia em cima de uma blockchain, quer dizer que se este projeto, o smart contract, é definido com umas determinadas características, é impossível mudar. E eu durante anos vi empresas começar de uma maneira, ter um de plano de marketing de uma maneira, e depois, passado um ano, passado meio ano, passado seis meses, mudam tudo, mudam o plano de marketing. É uma confusão e a partir dali as redes não se todas, etc. Então outra coisa, para além de ninguém, absolutamente ninguém, poder ficar com o meu dinheiro, portanto aqui não há aquela treta de ah, eu ganhei não sei quantos milhares, a em que lá? Está lá no, está no saldo do back office. eu ainda não levantei porque agora tem problemas com o cartão ou não sei o que. Aqui não há essas tretas, ok? O dinheiro vai diretamente para a nossa wallet. Ninguém toca na nossa wallet. Ninguém toca no nosso dinheiro. Eu posso fazer imediatamente aquilo que eu quiser com o dinheiro que está na minha wallet. isto é completamente diferente de todos os negócios e tu recebes instantaneamente. Então, segurança absoluta de que o projeto não muda. Dois. Ninguém toca no nosso dinheiro, ninguém pode fugir com o nosso dinheiro. Só essas duas premissas fazem com que este negócio seja completamente seguro e me apaixonou de uma maneira absolutamente incrível. Quando eu vi aquilo que a Sandra explicou de, das, duas, das duas formas de nós ganharmos dinheiro e eu perceber que se eu jogar forte, se eu jogar, jogar em aspas, porque aqui não há, não há risco, não há jogo, isto não é jogar ou seja, se eu comprar o máximo de matrizes para dar o exemplo ao máximo de slots desculpem, para dar o exemplo às pessoas que eu vou colocar num negócio e que eu apenas com duas pessoas o meu investimento está uh, realizado e que a partir de tudo aquilo que eu fizer é lucro, então não há... Ou seja, sou eu que gero o risco. A única forma de eu perder o meu dinheiro é simplesmente eu não colocar duas pessoas. Simples. E eu posso demorar... Um dia, posso demorar uma semana, posso demorar dois anos, posso demorar dez anos, porque o projeto não desaparece. Ah, mas que garantias é que eu tenho que isso amanhã não desaparece? Ah, isso começa e depois desaparece. Não, não desaparece, que é outra coisa completamente diferente dos negócios tradicionais. É que a blockchain, façam o que vocês quiserem fazer, um governo, seja quem for, a blockchain é imparável. Ninguém pode parar a blockchain de estar em milhões de computadores pelo mundo inteiro. Então isso é outra segurança, este negócio vai durar para sempre, desde que haja luz e desde que haja internet. Estes dois smart contracts no, no Tron e na blockchain vai durar para sempre. Então é outra coisa que normalmente a gente tem medo, que é apostar em qualquer coisa. Ah, eu vou apostar naquele negócio que é no início... Porque se for no início eu não tenho o risco de pelo menos realizar o meu dinheiro e depois a seguir a coisa desaparece. Quantos e quantos e quantos negócios a gente ouve assim? Aqui não desaparece. Só desaparece se a luz acabar e se a internet acabar, porque está na blockchain, entendem? Nem sequer os programadores que inventaram este conceito, esta plataforma, podem fazer nada. Eles não podem fazer nada, está na blockchain. entende Nenhum governo pode parar a blockchain. O Trump que está lá a fazer aqueles decretos, não pode escalar escrever lá aquela assinatura e decretou, como ele quer acabar com o TikTok e aquelas coisas todas, de decretar agora que a blockchain do Ethereum ou que a blockchain da Tron vai acabar. Ele pode escrever o que ele quiser, mas não tem hipótese absolutamente nenhuma. ok Então, essas premissas tornam este projeto completamente seguro, não porque eu digo, não porque a Sandra diz não porque alguém, uma empresa, uma entidade, ou que os programadores dizem. Não, é a tecnologia que nos garante isso. Então, quando eu vi isto, eu disse: assim, Meu Deus, isto é o sonho de qualquer internet marketer, Isto é o sonho que eu sabia. Eu, eu gostava muito de ter um negócio com estas características, mas não sabia como. E, portanto, eu, eu sou programador há muitos anos e eu tiro o chapéu à genialidade que os programadores tiveram para inventar este conceito que é absolutamente genial. Mas obviamente que eles só podiam criar se a tecnologia existisse e ela existe. Então hoje esta tecnologia da blockchain permite fazer coisas que não nos lembrava sequer há meia dúzia de tempos atrás. Então às vezes as pessoas olham para isto, não estudam este projeto do princípio ao fim, põem-se a fazer ideias de uma coisa que não conhecem. ok? Então... Nós temos um, um, um, um, um crowdfunding, ok? Isto não é multinível, é, é crowdfunding. É um crowdfunding. Além disso, a companhia, para que... Ah, mas isso não tem um produto. Ah, isso é só entrada de pessoas. Ah, nhanhá, nhanhá, nhanhá, nhanhá, que muitas pessoas começam a, a engenharar, ok? E a pôr em defeitos e tudo e mais uma coisa. A própria forçagem tem a Forsage Academy, em que tem cursos, ok, que tu ao comprar as slots tens acesso à Forsage Academy, tens cursos que são conteúdos feitos por, nós temos quase um milhão de membros no mundo inteiro, tem pessoas como eu e muito mais experientes do que eu dentro do desenvolvimento pessoal, dentro, da, dentro da, do marketing digital e portanto nós também temos um produto digital, ou seja, temos vários produtos digitais, Dentro da Forçage Academy, ok? E por isso aquela coisa, ah, mas isso o é crowdfunding, ah, isso não, é crowdfunding é...". Pronto, também tem produtos, ok? Ah, isso é uma Pirâmide, por que não tem produtos. Tem, tem, tem info produtos, ok? Portanto, é só isto, é só para esclarecer, à, assim, à minha maneira, às, à, aquelas, à, aquelas. Bem, next. Uh, ok, explicado? Então foi por isso que eu percebi que isto era completamente diferente e o que aconteceu em 3 meses em 3 meses eu tenho aqui os meus users, vou só compartilhar a tela e depois vou-vos explicar aquilo que eu vos vou mostrar, obviamente não é uh, eu não estou a dizer que vocês vão conseguir os mesmos resultados ok uh, eu nestes anos todos uh, nunca vi absolutamente nada nada, nada como isto ok uh, a parte do Trono foi lançada há muitíssimo, muitíssimo pouco tempo. Já tem cerca de 14 milhões de dólares que as pessoas ganharam, com os intervenentes. Tem cerca de 154 mil participantes. Estamos a falar de duas semanas para aí. É absolutamente incrível. Aqui eu tenho 22 mil dólares ganhos, ok, na parte do Trono. E na parte do Ethereum eu tenho dois contratos. Tenho um que já ganhei 215 mil dólares, ok? Isto está sempre a flutuar porque uh, uh, está traduzido em dólares, mas podia estar a traduzir em, em euros, mas isto é só um valor meramente indicativo e conforme o valor do Ethereum, isto pode baixar, pode aumentar, uh, ok? Mas nesta conta eu tenho aqui 215 mil dólares, reparem, quase um milhão de pessoas que entraram neste projeto e só na parte do, do Ethereum foram 290 milhões de dólares pagos diretamente aos participantes, eu nunca vi nada, nada assim. E este Smart Contra começou em Fevereiro, ok que é uns poucos meses. Tenho aqui, vou-vos mostrar o meu segundo, a minha segunda conta, portanto ali tem 215 mil, e vou pôr aqui na segunda conta, ok, e aqui tenho mais, ok, Tenho aqui mais 145 mil. Portanto, tudo somado dá quase 400 mil, depois conforme, conforme a flutuação, mas dá, dá quase 400 mil dólares em 3 meses, meses. E nem sequer é a pessoa, nem sequer da minha organização, sou a pessoa que mais ganhou. Tenho, por exemplo, o Paulo Barroso, que eu coloquei no negócio, já ganhou quase 700 mil dólares. Outras pessoas já ganharam 200 mil, 50 mil, 20 mil... E há pessoas que, inclusive, literalmente, em poucas semanas, mudam a sua vida financeira e têm aqui algo que lhes dá uh, praticamente um ordenado ou até mais uh, mensalmente, ok? Ou mais, ok? Ou mais. E, portanto, isto deve-se à viralidade deste negócio e que é absolutamente incrível porque tu, aqui com, com duas pessoas, estás no lucro, uh, tens tudo rentabilizado e quando tu começas a ir para aqui, assim, para estas... Tu, por exemplo, aqui nesta última são 25 mil dólares, então imagina um dia acordares de manhã e teres alguém que comprar esta posição e tu naquele dia ganhas 25 mil dólares. E aí a 25 mil dólares é muita coisa? Não, não é. Porque as pessoas vão comprando à medida que vão ganhando e eu, por exemplo, tenho as posições todas nas duas contas, ok? Então, eu num dia ganhei 66 mil dólares, no outro ganhei 55 mil dólares, bati todos os meus recordes que alguma vez tive nesta indústria e já estou há muitos anos, e, portanto, isto funciona. Ok? Funciona, uh, funciona e é, é realmente incrível. Aqui o OBEI está a dizer, é Martin Multinível ou Pirâmide? Chama-lhe o nome que tu quiseres. Se quiseres, a gente até vai batizar o um menino contigo, na pia batismal, pomos a alguinha e tu chama-lhe o nome que quiseres. Pode chamar Pirâmide, pode chamar Martin Multinível, podes chamar a porra que tu quiseres. Okay? Portanto, isto é crowdfunding. Se não sabes o que é crowdfunding vais à internet procurar. Se achas que é a pirâmide e não queres fazer o um negócio, é fácil, não fazes. Ok? E a gente vai continuar a ganhar dinheiro. É simples assim. Ok? Desculpa, eu não ser tão direto e tão bruto. Ok? E eu estou a responder. Ok? Ótimo. porque Aliás, eu já tinha dito que não era. Bem, então o que acontece? Uh, como é que... Vamos, vamos fazer aqui um... um, um ajudar-vos a fazer um plano de ação. Como é que então eu ganho dinheiro? Simples. Compras Tronos ok? change que ela falou, e a seguir a comprar os trones uh, colocas na tua wallet e a partir dali compras as posições. Quantas? O máximo que tu conseguires. Eu recomendo que tu tenhas 10 posições no mínimo, por exemplo na Tron, são mais ou menos 5 mil euros, mas podes começar com o valor que tu quiseres. Mas se jogares grande, se pensares em grande, o que acontece é que depois também vais ter resultados em grande. Porque imagina, se tu começas com 10 euros, amanhã um amigo teu vai perguntar como é que tu começaste. E tu disseste, olha eu comecei com 10 euros. Achas que ele vai começar com 5 mil ou com mil ou com 500? Vai começar com 10. Então tu pões 10 pessoas, ganhas 5 cada uma, ganhas 50 euros. Agora imagina se tu pões 10 pessoas e, pões, e cada uma delas entra com mil euros. Entendes? Tu ganhas logo 5 mil então o mesmo esforço faz as coisas de maneira completamente diferente. Então vou aqui partilhar o meu ecrã. Oh, pessoal, não se admirem comigo, eu sou muito direto e eu não gosto de nho, nho, nho nem sabe o que é que é. Okay? Então, uh, vocês forem trabalhar connosco vão perceber que eu sou mesmo assim. Então, vamos ver aqui. Aqui é uma folha de cálculos vocês podem ter acesso dentro do MSI. Então é muito simples. Vocês aqui decidem uh, o número de matrizes que vocês podem comprar. Vamos pôr, por exemplo, três matrizes. Okay? Três matrizes são um investimento de 29 dólares. Okay? Não é nada. Se vocês fizerem uma matriz, ao preço está agora o Ethereum, o Tron, estamos a falar de 4 dólares a 4 euros. Não é? não é nada. Ok? Então eu vou por aqui vou pôr aqui três matrizes. De X3, 3 matrizes a X4. Então, eu para ganhar algum dinheiro, imagina que eu coloque 20 pessoas, eu diretamente. Eu já vou explicar, ah, mas a recortar pessoas é muito difícil. Eu já vão explicar, ok? Então eu coloco aqui, eu invisto 29 euros e coloco 20 pessoas. Depois do, lucro, depois do, do, do custo tirado, então eu tenho aqui 261 euros ganhos. E estamos a pressupor que vocês colocam só primeiras linhas e que eles não colocam ninguém. Portanto, obviamente isto, normalmente não, não, não acontece isso, porque as pessoas vão pondo pessoas, etc. Mas para facilitar as contas vamos falar disso. Eu, eu penso que todos estão a ver o meu ecrã, não estão? Sandra, uh, confirmo, está? Ok, ótimo. Então, isto é jogar pequenino. É jogar pequenino porque... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ok, não tens dinheiro também. Podes ter 20 euros, 5 euros... Podes entrar, ok? Mesmo não tendo dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, mas normalmente é... Ah, mas eu tenho medo de perder o dinheiro. Então vou entrar em pequenino. Okay? Então depende da posição que cada um tem, a mentalidade que cada um tem, ok? Eu vi, eu consigo colocar duas pessoas, duas pessoas, eu consigo encontrar duas pessoas inteligentes ao cima do planeta, que consigam perceber o mesmo do que eu. Tenho a certeza que eu vou conseguir. Então eu vou jogar grande, ok? Então eu comprei uma série de posições, ok? Então o que acontece? Eu, por exemplo, no Trono comprei 10, já tenho mais posições, mas comprei 10, comecei com 10. Mas olhem a diferença entre ter 3 e ter 4. Então são 46 euros. Isto começa pequenino e depois o é o dobro da outra. 5. São 97 euros. Aqui já tenho 899 euros ganhos. 6. 6. São 199 euros de investimento. Já tenho aqui 1855 7 são 500 são 537 euros já tenho aqui 5 mil euros ganhos 8 8 então já tenho aqui 10 mil euros ok? olha a diferença 9 são 1.000 euros, não é? agora 9 são 2 mil euros temos aqui já 20 mil euros 20 mil euros de, de lucro Ok? 9. 10. 10. Já um investimento de 4 mil euros, mas já temos aqui 40 mil euros. Entendem? Como é jogar grande ou jogar pequenino? 11. Então 11 são 8 mil euros. Já temos aqui 81 mil euros de lucro com as 20 pessoas. Ok? Então vocês podem fazer as simulações que quiserem. 12. Por exemplo, eu tenho 12 posições. Ok? Temos aqui 163, se eu colocar 20 pessoas, obviamente que todas entrem com 17 mil, não é? Vai haver pessoas que vão entrar com mais, vai haver pessoas que vão entrar com menos, mas o que eu te quero dizer é, quanto mais tu entrares, mais hipóteses tu tens de fazeres dinheiro rápido e grosso. Então imagina o que é, tu colocas, imagina, 2 mil, uh, mil euros, amanhã colocas... Uma pessoa com 2.000 euros, tu ganhas logo 500. Uh, desculpa, 1.000 euros. Colocas uma pessoa por mês, tens 1.000 euros de ganhos. Com uma pessoa por mês. Entendes? Então este é o tipo de projeto que tu não precisas ter uma carrada de gente como no multinível. Tens de ter uma organização gigantesca para ganhares dinheiro sério. ok Então este este... este esta folha de cálculo está dentro do nosso sistema, do MSI, eu criei o MSI, o MSI é grátis. Qualquer pessoa pode, pode aceder ao MSI, tem algumas ferramentas que são pagas, a única é um domínio que são 25€ por ano, não é nada e depois tens os funis de marketing, tens tudo pronto, páginas para explicares o negócio a é toda a agenda, não precisas ser tu a explicar. São 47 dólares uma única vez, tens 50%, quer dizer que com duas pessoas num negócio, com, com o MSI, com os finis, o teu fica grátis e passa a ser também uma fonte de rendimentos. Então o que acontece? Então o que acontece? A pessoa diz assim, Epa, isso é super interessante, Epá, eu podia perfeitamente colocar aqui 2 mil euros e tenho a certeza que eu consigo duas, mas eu se calhar não consigo muitas mais, porque recortar é difícil. Sim, recortar é difícil. Então o que acontece? Eu fiz um sistema e há anos que eu trabalho assim, Há antes que todos os, todas as ofertas que eu promovo, eu construo um sistema à volta disso porque eu gosto de ofertas em que há a criação de equipa, ok? E por isso, quando há a criação de equipa, pressupõe que nós temos que ensinar às pessoas aquilo que nós sabemos, e por isso, normalmente, nesse tipo de ofertas de afiliados, eu construo um sistema à volta para que qualquer pessoa sem qualquer tipo de experiência possa seguir passos muito muito, muito, muito muito simples que qualquer pessoa independentemente das suas de, das suas de, de, das suas uh, da, da sua experiência a trabalhar com a internet pode usar basta saber navegar e basta saber mandar um e-mail, qualquer pessoa pode seguir aquilo, aquilo que a Sandra falou e no início muito bem, a comunidade nós temos, a nossa força maior é a comunidade é as pessoas, temos um grupo de pessoas que se ajudamos umas às outras, que compartilhamos a experiência uns dos outros, que ensinamos aquilo que nós sabemos. Eu vou passar toda a minha experiência destes 20 anos de marketing digital e eu desafio, desafio a vocês todos. Isto pode parecer arrogância, pode parecer o gajo tem mal feitio pode parecer que o gajo tem mania que é bom, que é bom melhor que os outros todos, mas eu desafio a qualquer pessoa encontrar um sistema tão poderoso como o nosso, não só no mundo da Forsage, até porque o nosso sistema não... Eu tenho o meu patrocinador, por exemplo, tem um sistema. O meu patrocinador, para vocês terem uma ideia, quando foi lançado o Tron, ganhou em 48 horas mais de meio milhão de dólares. Vou repetir. Em 48 horas, com o lançamento da Forsage, ele ganhou meio milhão de dólares. Portanto, estamos a falar de outro campeonato completamente diferente. Okay? Não estamos a falar de multinível, não estamos a falar nada disso. É outro campeonato completamente diferente, ok? Então, uh, uh, o, o sistema ensina passo a passo, ok? Então qualquer pessoa mesmo que esteja debaixo de uma rocha, que não saiba, que, que seja um bicho do mato, que, ninguém, que não se dê com ninguém, que ninguém fale com ele, não tem problema nenhum. Vocês podem aprender a fazer um anúncio na internet, podem aprender a fazer contactos na internet, os contactos verem... A informação nestas conferências que nós fazemos todos os dias. Então, eu quero hoje, nós estamos a, a juntar pessoas que ainda não estão no negócio com pessoas que estão no negócio, por isso é que esta chamada hoje vai ser um pouquinho mais longa. E, portanto, a partir de hoje, a liderança juntou-se e nós vamos ter todos os dias uh, úteis. Vamos ter uh, coordenados pela Sandra, que acabou de falar, a Sandra Alves, e, e uma equipa de, de líderes que nós temos no nosso grupo vão coordenar e vamos ajudar a que todos os dias haja uma chamada destas em português penso que inclusivamente vai a... uh, Sander, corrija-me há uma, a outra hora para o mercado do Brasil ou é a mesma? Uh, não, é, é assim há é. terça e à quinta-feira meia-noite meia de Portugal 20 horas de Brasil portanto existe conferência é em língua brasileira Ok, ótimo então é segunda Segunda, conferência de recrutamento, ok? Vocês podem ter os, os sites do MSI, darem às pessoas, mas depois usarem também esta conferência. Segunda-feira, conferência de recrutamento. Terça, workshop de marketing digital, onde nós que temos experiência e vamos ver as vossas campanhas do Facebook, vamos ajudar-vos a corrigir as vossas campanhas do Facebook, vamos ajudar os truques todos. De anos e anos de experiência minha da Carla e de outras pessoas. Portanto, essa essa conferência de marketing digital, esse workshop de marketing digital vai ser coordenado pela pela Carla, ok? Pela Carla Antunes e uh, vocês podem ter acesso a essa a workshop uh, a esse workshop se tiver até ao sétimo a sétima a sétima a sétima slot, ok? Ou no Ethereum ou no, no Tron, até à sétima slot. Ah, sim, porquê é tu não abres a toda a gente? Meu, vais fazer publicidade paga a teres uma slot de 5 paus? Não vais porque também não vais conseguir ter o um retorno, como é óbvio, não é? Não faz não tem lógica nenhuma tu aprendes a fazer uh, publicidade paga e uh, não tens forma de teres o um retorno, ok? Então essas, essas esses workshops vão estar vedadas e só as pessoas que tiverem até à sétima slot um, vão poder ter acesso. Ah, sim, mas eu não tenho ideia, tenho um slot. Dizer ok? É simples. Colocas... Há outras palavras sem ser dizer rasca-te, ok? Pronto. Então, colocas até à quarta ou à quinta, não interessa, colocas pessoas, com esse valor vais comprar a próxima slot, depois pões mais pessoas, com esse valor vais comprando a, e rapidamente chegas à slot 7, ok? Simples, simples, simples, simples, ok? Então... Todas as terças-feiras vai haver workshop e as conferências são todas à mesma hora, 21h30, ok? E vamos ter conferência de recrutamento à segunda, workshop uh, digital à terça. À quarta, novamente, conferência de recrutamento, ok? À quinta, conferência aberta a todas as pessoas, uh, e essa vai ser liderada por mim, onde eu vou fazer entrevistas com pessoas e vocês vão conhecer um pouquinho da história delas, vou dando as novidades, vou dando uh, formação de mindsets, em um momento pessoal, uh, portanto não é mais uma parte técnica, a parte técnica está no MSI, ah, mas eu não tenho, se eu não tiver acesso ao workshop, consigo fazer um negócio, e claro, tens lá um montes de coisas para tu poderes aprender a gerar contactos grátis, uh, pagos, está lá tudo, ok? Está lá tudo, em quatro línguas, em quatro línguas. Então, quinta-feira esta formação e na sexta, novamente, a conferência de recrutamento. Okay? Portanto, não, nós fazemos tudo ao nosso alcance para que vocês tenham sucesso. Logicamente que vocês têm que fazer a vossa parte. E normalmente há uma coisa muito importante que faz com que muitas pessoas não tenham sucesso. É que o medo de perder... O medo de perder tira a vontade de vencer. Sandra, já agora escreve aí, se faz favor. Em letras grandes. O medo de perder tira a vontade de vencer. E é isso que normalmente as pessoas as impedem de ter sucesso. Qualquer pessoa aqui gostaria de ter ganho quase 400 mil dólares em 3 meses. Quem é que aqui gostaria de ter ganho esse valor em 3 meses? Quem é que gostaria? Ok? Ah, mas Silvio, isso és tu... Sábado e domingo é para descansar, ok? Não há nada sábado e domingo. É para vocês fazerem o que quiserem. É então, família, família. Família, exatamente. Uh, então, uh, então toda a gente gostava. Ah, mas depois... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas isso és tu que sabes muito de marketing digital. Ah, isso és tu que tens uma lista muito grande. Então as pessoas normalmente... Uh, Colocam, colocam todas as desculpas e mais algumas e têm medo disto e têm medo daquilo. Ah, tenho medo que ninguém entre. Ah, tenho medo que isso seja uma pirâmide. Ah, tenho medo que isso seja ilegal. Ah, tenho medo disto tenho medo daquilo. Então as pessoas têm medo de tudo mais a uma coisa e realmente com isso não mudam a vida deles. ok E, e, e realmente aquilo que eu recomendo é... Pessoal, vocês estão em controle absoluto deste negócio. Pela primeira vez na vida existe um negócio, um modelo de negócios que é descentralizado e vocês têm o controle absoluto deste negócio. E eu já repeti, não me vou repetir. Não pode acabar. Podem colocar duas pessoas, e tenho o vosso dinheiro para vocês. E ninguém fica com o vosso dinheiro, vocês têm o dinheiro na vossa wallet, podem transformar esse dinheiro assim que vocês quiserem, em, em euros, porem para a vossa conta, para o PayPal, para um cartão, fazem o que lhe quiserem, ok? Então, realmente, depende de quê? Depende de tu quereres arrançar as mangas, teres humildade para aprender, teres humildade para aprender, ok? Teres humildade para aprender, teres humildade para saber seguir instruções, está tudo no MSI passo a passo, o, o, os teus aplines sabem fazer as coisas, não há absolutamente nenhuma organização em Portugal ou em língua portuguesa que ganhe o dinheiro que nós ganhamos, não existe, podem procurar, não existem. Existem outras organizações... E a grande diferença, eu vou-vos dizer qual é a grande diferença. Primeiro, não tem um sistema que nós temos de trabalho, que não dependem dos amigos, ok? Segundo, normalmente as pessoas pensam em muito pequenino. Ah, entrar aqui com duas né Às vezes as pessoas dizem, ah, eu posso, qual é o mínimo? Qual é o mínimo? Muitas vezes as pessoas perguntam, qual é o mínimo para entrar? Como é que uma pessoa, tendo o nível de pensamento do mínimo, vai esperar atingir o máximo. Como? Expliquem-me. Como é que isso é possível? Não é. Então não podes pensar no mínimo. Tens que pensar o que é que é neste momento possível para eu investir sem colocar em causa as minhas finanças, sem entrar em stress financeiro, sem nada disso. Então é isso que tu fazes. Okay? A partir dali, fazes os passos todos do, do MSI e a partir dali dás os links aos teus amigos. Olha, toma lá, vê esta informação e a seguir, coloca-os aqui nesta conferência para eles tirarem as dúvidas, coloca-os a falar com o teu patrocinador numa chamada de telefone, numa chamada de Zoom, para eles esclarecer as dúvidas ao, ao teu amigo depois deles verem os vídeos, ok? E a seguir, nós ajudamos a, a, a essa pessoa a registar-se e a começar. Pessoal, isto é tão simples, tão simples, tão simples tão simples que até enerva. Okay? Uh, e por isso, aquilo que nós temos de fazer é simples registar-se, comprar o um máximo de slots, falar com as pessoas e elas entrarem. E é isto, é isto. Não há um modelo de negócios tão simples quanto isto. Pensar em grande, pensar em grande, ter uma atitude de... de ou oh dá, ou oh dá. Ok? De fazer o que for preciso até dar. Até dar são duas pessoas, pessoal. Ok? E vocês viram. Se vocês colocarem vocês naquele, naquele, naquele Excel... Vocês podem dizer quantas pessoas é que vocês colocam. E mais, aquilo é só... Reparem, porque estes 400 mil dólares não pensem que eu pus 500 pessoas. Não pus. Entendem? Agora, quando as outras pessoas pensam... Imaginem que é mandar dinheiro de baixo para cima todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Se, eu, se, eu vou, se eu vos for mostrar uh, as notificações do meu, do meu Telegram, vocês passam-se da cabeça. Entendem? Uh, transações, uh, valores, ganhos de 11 mil... E depois passado passar de uma hora mais 11 mil, depois mais 11 mil, 6 mil. É loucura, percebem pessoal? E não sou só eu. E eu pela primeira vez, nestes 26 anos de criar negócios com equipas, eu nunca consegui ajudar tão rapidamente pessoas a mudar a sua vida financeira em semanas. Nunca. Fiz multinível durante muitos anos. Promovi sistemas de afiliados durante muito tempo, durante muitos anos. E nunca ganhei dinheiro assim, nem nunca consegui ajudar pessoas a ganhar dinheiro tão rapidamente e muitas delas já tinham tentado dezenas e dezenas de coisas diferentes e nunca tinham conseguido ganhar dinheiro grosso, grande, que se veja, ok? Esta semana é uma semana muito, muito, muito especial para mim. Esta semana vou pagar a minha casa, vou comprar um carro novo, isto com apenas 3 meses, ok pessoal? E isto é a força do MSI e da Forsage. Uh, é isto, vou passar à Sandra pode ser que hajam aí questões que queiram colocar e portanto vou deixar à Sandra a resposta, estou realmente muito muito, muito, muito entusiasmado e uh, se eu consigo tu também consegues, se a Sandra consegue, se muitas pessoas que estão aqui nesta sala conseguem, tu também podes conseguir, não vejo porquê, ok? A menos, a menos que tenhas uma mentalidade em teres um BDS, eu vou dizer ah, eu vou dizer isto em inglês, que é para o pessoal não se escandalizar muito. Há né? a atitude de e a atitude de woozy, ok? Portanto, provavelmente, se vocês forem ao, ao Google, não conseguem encontrar o que é que quer é dizer wussy nas Vou dizer em inglês, que é para ninguém se ofender. tens tem ter uma atitude Bds e fazer as coisas acontecer para ti, para a tua vida, para a tua família, pode acontecer contigo. Okay? Sandra, força. Desculpa lá de me ter entusiasmado assim, mas estou muito entusiasmado. O Silvio é um verdadeiro Rottweiler em ação. No negócio, é um Rottweiler em ação, isto. É assim, Silvio, é assim, mas olha, é assim. Às vezes nós precisamos desses abanões, precisamos desse, desses, desses impulsos e, e tu és bom nisso. Às vezes és mauzinho demais, mas é assim que a malta depois acorda. Pá, eu acho que se der um abanão. Ah, ah, ah, eu gosto de abanar as pessoas, gosto de abanar as pessoas para as pessoas perceberem Que tem uma coisa forte nas mãos e que tem que ter uma atitude de vencedor, estás a perceber? E às vezes eu abano e algumas é que naquelas árvores aquelas maçãs que caem, né? Porque ai, ai, bruto, ai, vou embora que que é só a gente estupidez, vou embora. Pronto, estás a perceber? E há outros que dizem não, rapá, tem lhes o sangue e fazem as coisas acontecer. Pronto, é desses que a gente gosta, estás a perceber? Ok? Ok. Obrigada, Silvia. Só, só, só recapitulando, que é para as pessoas apontarem, anotem, por favor. Segundas, quartas e sextas, vamos ter apresentação de negócio sempre às nove e meia da noite. Terças-feiras, às nove e meia, no mesmo horário, irá ser formação de marketing digital. Quem irá liderar essas formações, que poderá ser feita por várias pessoas, mas quem irá liderar será a Carla, que eu não sei se ela está na reunião, mas eu presumo que sim. Eu vou neste momento, vou neste momento libertar os microfones, está bem? Carla, se estiveres na reunião, dá um alô também para a equipa de conhecer, porque será uma das pessoas que irá aparecer frequentemente para nos ajudar na parte do, do marketing digital e dos anúncios, na construção de anúncios, ela e outra equipa, que irá estar com ela. Portanto, terça-feira e quintas... À, à meia-noite hora de Portugal, 20 horas hora do Brasil, também existe conferência de recrutamento, portanto, em brasileiro, porque os brasileiros têm muita dificuldade em perceber o nosso português de Portugal, é preciso mesmo fazer português do Brasil, porque senão eles passam a reunião toda a dizer oi, é, é doido, é doido, é oi, oi, oi, e não passamos daquilo. À quinta-feira, nove e meia, em Portugal, portanto, quem irá organizar portanto, esses, essas reuniões de Mindset, que na realidade esta reunião de quinta-feira, hoje, que o que estamos a fazer hoje, irá ser um desbloqueador de mentes, vocês aproveitem estes desbloqueadores, isto é, abanar as árvores todas, que é para sairmos todos, abanar o esqueleto. E portanto, e terminamos a semana, de segunda à sexta-feira, está bem? E sábado, domingo é para a família. A família também merece. Deixa-me só desculpa, deixa-me só aqui responder uma pergunta, uma muito boa pergunta. Obrigada por ela. E eu adoro este tipo de perguntas e adoro responder a elas. Pode ser? Pode. Aqui o... Vou soltar o Rottweiler outra vez. Yeah. Desculpa, eu não, não, não quero repetir o teu nome para não, para não errar. Ele pergunta: o que pode correr mal nisso? É que, e o que já aconteceu de pior para, pela vossa experiência então, para uma coisa se o projeto pela tecnologia não pode acabar um, e se tu estás em controle absoluto do negócio porque cabe a ti poderes colocar duas pessoas no negócio não é? a única coisa que pode correr mal és tu és tu fazeres como corre mal ou seja, colocares comprares slots e não fazeres absolutamente nada. Então, se tu não fazes absolutamente nada, pode acontecer duas coisas: é que nunca ninguém entra por ti, ok? E mesmo assim, mesmo assim, há uma hipótese de haver derramamento de cima da organização. Não é uma coisa que é garantida, porque tem uma série de fatores para que isso aconteça. Mas mesmo tu não colocando ninguém, ainda tens a chance, a hipótese de eventualmente vir derramamento de cima e tu ganhares dinheiro mesmo não colocando ninguém. Eu não gosto de dizer isto porque pode atrair o tipo errado de pessoas, que é aquelas pessoas que não são BDSs, que são os UCs, e que ficam à espera, sentados, à espera que o patrocinador trabalhe para ele e que ele tenha derramamento e que tenha rendimentos, ok? Por isso, mesmo assim... Mesmo tu não colocando ninguém, pode eventualmente, pelo tempo, mesmo assim, tu teres algum derramamento e, se calhar, pode até inclusivamente teres uh, o dinheiro que tu investiste. Mas não penses assim. Tens de pensar: este negócio pode acabar amanhã? Não. Não pode acabar nunca. Alguém pode ficar com o meu dinheiro? Não. Eu uh, posso rever o meu dinheiro e depende de quem? Única e exclusivamente de ti. Às vezes isso é uma boa notícia, para muitos, e para outros é uma má notícia. Não sei de que tipo de pessoa é que tu és, ok? Tenho a certeza absoluta que tu és daquelas pessoas que se depende de mim vou arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecer, ok? Por isso não tem risco absolutamente nenhum, é simples. Então pela tecnologia não há risco. Não sei se respondi à tua questão, ok? E portanto o pior que pode acontecer... É depende de ti, ok? Um, ok, por isso uh, o que devemos fazer para sermos o CR7 disso como ganhar o máximo ganhares o máximo é simples, compras o máximo das slots, como eu comprei, ok? compras o máximo de slots e falas com o máximo número de pessoas fazes campanhas de publicidade para gerares milhares de contactos e Ficas completamente... é loucura, ok? É loucura. Uh, é loucura. Eu disse com este negócio que ia ajudar pessoas a ganhar meio milhão de dólares em dois meses, ok? Muita gente não acredita, muita gente acha que isso é fantasia, ok? Eu já tenho pelo menos uma pessoa, uma pessoa que eu já consegui ajudar, ok? E tenho a certeza que vou ajudar muitas mais. Logicamente, essa pessoa não começou com 10 euros, não é? <risos> essa pessoa comprou as fotos todas e começou a promover a monte de gente e pôs monte de gente no negócio lógico, ok? ótimo, ok? Uh... colocar a ação é o quê? colocar a ação é falares com pessoas que tu conheces para que as pessoas se registrem e fazes, aprendes a fazer campanhas de publicidade para que muitas pessoas à volta do mundo porque tu podes pôr uma pessoa em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo, e ainda por cima o nosso sistema está em quatro línguas. E a Forçais está, está em algumas 20 ok? Por isso, isso é colocar a ação massiva, ok? Fazer acontecer. Já tem parceiros de negócios em Angola? Sim, já existem pessoas em Angola, já existem pessoas em todos os países do mundo, ok? É uma coisa boa que este negócio tem. É que isto não tem produtos físicos, tem que haver alfândega e tem que haver logística e tem que haver um armazém, nada disso. Isto aqui é instantâneo no mundo inteiro, criptomoeda funciona no mundo inteiro. Okay? Pode-se meter pessoas em qualquer parte do mundo, não há limites de países, não há limites de línguas, não há limites de nada. ok? Nós já temos muitas pessoas de língua hispânica no nosso grupo, porque inclusivamente o MSI está em espanhol, em português. Em russo e em. Uh, português, espanhol, russo e. E mais o quê? Falta uma. Português, inglês, russo e espanhol. Exatamente. Ok? Pronto. Estou doido, estou doido. Ok. Força, Sandro. Eu sou de inglês, inglês também. É isso, é isso, é isso mesmo. Alguém tem mais alguma, alguma pergunta que queira colocar? Ou uma questão que nós possamos ajudar? Bem, esta reunião foi super esclarecedora em tudo. <risos> <risos> Adoro. Adoro, foi super esclarecedora em tudo. Eu acho que hoje, portanto, acho que quem tinha dúvidas hoje ficou a perceber realmente que pode construir muita coisa a partir daqui. E que esta comunidade, portanto, só está neste momento a iniciar. Eu às vezes digo isto às pessoas e eu digo, só estamos ainda um milhão de pessoas no mundo. Um milhão no mundo. Portanto, somos ainda uma amostra. Uh, portanto, ainda temos muita coisa para fazer, muita coisa para explorar. E é pegar nas ferramentas que temos disponíveis, desde, uh, desde a nossa lista de contactos à parte digital toda e pôr as ferramentas todas a trabalhar para nós. E depois ter ferramentas a trabalhar para nós é pôr o dinheiro a trabalhar para nós. O Gilson pergunta, por favor, pode repetir a parte das mensalidades? É simples: não há mensalidades. Ok? Simples: okay? tu compras as slots que tu quiseres, só recebes das slots que tu tiveres. Okay? E a partir dali, tens a slot comprada. A partir de, de podes vender as vezes que tu quiseres. Okay? Uh, Se nas apps é simples: uh, nós temos o site. O teu parceiro tem um site tem lá passinho a passinho o que tens que instalar, é muito simples, mas se tiver dificuldade ele faz um zoom contigo, partilha o ecrã e segue é contigo, é super fácil de fazer, ok? Portanto, como se inscrever no projeto? Falares agora com a pessoa que te convidou e uh, ele vai-te ajudar passo a passo como fazer a compra da, da moeda, uh, o carregamento da wallet e depois o registro das posições. É muito fácil, muito fácil, muito fácil. Ok? Este zoom gravado, a partir de amanhã, deve estar disponível, não é, Sandro? Vai estar disponível sim, sim. no momento Ok? Sim. sim. Mais perguntas? Alguém quer falar? Só ver alguém que queira abrir o microfone poderá fazê-lo e para os mais envergonhados, continua a ter o bate-papo como um veículo. Desculpa, Silvio eu disse que essa, essa gravação estará disponível no MSI ou no Telegram? Nas duas, nos dois lados? Em todo lado ah. okay. uh, Não, no MSI eu não vejo qual é, qual é o qual é, é, onde é que, que posso localizar dentro do MSI porque eu só encontro tudo no Telegram, no Telegram com, com facilidade, mas no MSI não, não consigo eu vou, escrever, eu vou escrever aqui o endereço no bate-papo, para você chegar lá rápido, está bem? Oh, Digamos só uma coisa, Paulo, você já, você, já, você, já é, uh, você já está a desenvolver o Smart Contrato, certo? Sim, já. Sim, e quem é o seu sponsor? É o Vera Dias, está aí, o Valdemar Vera Dias. É, o Valdemar, então, o Valdemar tem que ler, eu vou chamar o Valdemar, vou puxar as orelhas ao Valdemar, que ainda não lhe deu o link do MSI, para você se registar, Ou oh, já. Não, já estou registrado no é já. Paulo, já está, já estou Ah, então, então, Paulo, então é só ir ao link, entrar, fazer login, e-mail, password e tem lá tudo. 3, 2, 1, missão é só seguir os passinhos uh, e, e configurar. Sim, estou a fazer isso. Não, o, o servo disse que a gravação, essa gravação estaria no MSI, mas tem um, um campo, porque a, o que a Sandra está a dizer é que estou a fazer agora, aquelas formações todas, e aí vou marcando, vou marcando, vou configurando, tudo estou amanhã, a fazer agora, para saber Amanhã, se... amanhã no 32.1 ignição, na parte de participa nas conferências, vai lá estar, ok? Portanto, no 321 ignição, na parte de participar nas conferências, está lá, ok? Ah, ok. Ah, ok. okay. Ah, obrigado. Tá. Está uh, aqui uma pessoa a perguntar: posso usar o meu domínio.com.br para colocar no MSI? Sim, podes. Okay? Seguindo os passos que lá estão uh, e podes ter o próprio, próprio domínio. O Vital está aqui para... Força. vital Eu queria, queria só dar aqui uma dica é, para o pessoal, pro pessoal da Angola que é, tem dificuldade em, em tanto comprar, comprar as criptos. Existe um serviço aqui de, de emissão de, de, de cartões virtuais, Mastercard e Visa, que é o BitCard Angola, tá? para ajudar aí o pessoal que, que tem dificuldade em adquirir as criptos. Já? Ótimo, até obrigada pela dica, portanto a pessoa carrega, tem esse cartão virtual, carrega esse cartão com o valor e depois com esse cartão vai comprar... Uh, no Maxchange, yeah. qual é a exchange aí no, no, na Engola que vocês usam mais? Qual é o Exchange? Bom, um, ele paga em quanzas, né? E depois, depois tem, tem, tem a divisa, mas a nível do exchange pode ser a Binance, né? Ele a Binance pode, pode, pode, ok. Pode comprar. Eu isso já tinha a confirmação, porque eu tenho feito registros em Angola, portanto, através, a compra através da Binance, sendo que a Binance tem um, não é a Binance, é o próprio país que tem uma limitação diária de compra, que vai até aos 500, o que quer dizer que a pessoa para, se, para comprar, portanto, o de dólares, não é? neste caso para comprar a moeda, tem que fazer a compra em diversos dias, dependendo da slot que quer é comprar. Ah, certo, certo. Sim, mas obrigada, uh, se obrigada. me permitem, a BitCard, desculpa interromper aqui a José Fonseca, um, e o Paulo, o Paulo e, o, um, e o Valdemar são realmente meus, meus downlines, entre aspas, de Angola, e realmente esta questão do BitCard tem uma situação muito boa, existem cartões que nós podemos comprar com, e até limite, de mil dólares, por isso o que realmente está aqui a falar de ser algo do país, o próprio cartão é que o faz, então aquele cartão não deve ser só, digamos que não deve ser de Angola, embora está a ser vendido lá, porque ele permite fazer pagamentos até mil dólares. É como é que se chamam os cartões, José? Bitcard. Bitcard. Manda essa informação para mim, que é para eu colocar no MSI as soluções para toda a gente saber, quando quiser trabalhar com Angola, como é que quer é fazer, ok? Manda-me isso, mandem-me okay. isso tá bem? O mais pressa possível. Combinado. Uh, ótimo. Então, a Neusi disse que não consigo colocar o dela.com.br Neusi, fala com o suporte do MSI, uh, vais dentro do MSI, tem lá um botãozinho de suporte e eles ajudam-te, ok? Ok. A mesma coisa para qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade técnica no MSI, basta colocarem um, um ticket de suporte e depois o suporte mais tarde vai mandar a resposta para o vosso e-mail. Ok? Ótimo. Então. Ótimo. Se ninguém mais tiver dúvidas, Silvio. Vamos ficar por aqui, não é? Vamos ficar por aqui. <risos> okay. Show. Vamos a isso. Ok? Então, então está... vá. Silvio, tenho o link, aí o link. Já. Está aí o link. David Gardo, manda ok. Mas depois manda-me, sabe favor, para o meu Telegram, está bem? Fala comigo no Telegram, está bem? Rui Vieira, abriste o micro. Não, Rui Vieira, não quer falar. Está só a ouvir muito mal. Está a ouvir. mal. estou? Estou. Estão a ouvir melhor? Hein? Sim, estamos a ouvir melhor. Era a relação, em, em relação ao BitCard de Angola, um, uh, foi frisado aí que uh, é possível carregar com Quanzas? Esse cartão? Certo, é possível. Sim. Sim. Ok, ok. E depois okay. carrega. com há Quanzas... Uma questão. Desculpem, ele não é, ele não é carregável. Uh, nós compramos é, cartões que têm uh, 50, começam em 50 dólares, 100, 200, 500 e 1000. Então ele não é recarregável. Isto é, se eu quiser os cartões, eles são cartões virtuais uh, e eles são recarregáveis, não, não de, de, de eu poder usar N vezes. Eu compro um cartão com 50 dólares, 100, 200, 500 ou 1000. E uso o cartão, obviamente, até acabar. Depois eles não são recarregáveis, não é reutilizável o é, mesmo é cartão. vários cartões. Exatamente. Mas é vários Correto. cartões e usas vários, não é? Até ao valor Exatamente. do você é Exatamente. Ok. okay. Eu estava a fazer esta questão porque eu estou aqui há pouco... Eu, eu vivo em Angola, em Luanda, já há algum tempo, já há alguns anos. Uh, conheço muito bem a realidade de Luanda e das divisas e não só. Um, e... E, e vou regressar a Luanda para a semana um, e de a questão, uh, porque a Sandra sabe que vou uh, e quero desenvolver muito o negócio em Luanda, já o faço cá há algum tempo, em Portugal, um, e, e acho que depois poderíamos falar todos relativamente a Luanda e Angola, por causa da questão das divisas e por causa da questão dos carregamentos e de facilitar cada vez mais as pessoas a terem acesso a esta oportunidade única. Um, e, a, e a desenvolver um negócio em Angola sem dúvida, sem dúvida. a única questão dos cartões é que realmente ele, Kwanza puxam bastante no Kwanza para carregar este, ou para comprar estes cartões daí eu estar a dizer eu, eu entendo e percebi ok acho que não vale a pena continuarmos relativamente a esse aspecto eu, eu entendi ok daí eu estar a dizer que pode haver umas outras soluções ok e eu conheço algumas casas, de, donos de casas de câmbios mesmo, uh, da Unicâmbio, por exemplo, que tem Angola, um, e, e é uma questão de, de falarmos nós depois, com o Silvio e com a Sandra, um, sobre Angola. Ok? E é muito bom. Obrigado, Marcos. Vamos a isso, organizar tudo. Então, Vá, se não houver mais questões, um, dois, três, acabou o prazo. <risos> Já chega. faz <risos> <risos> muito bem, assim, será só Olá! Boa noite, Sandra! Olá! Vital, você escolheu? 1, 2, 3, acabou o prazo para colocar a questão a <risos> sério! Tinha o microfone ligado. Uh, é assim, eu queria perguntar ao Silvio, até se meter só uma pessoa... Se meter só uma pessoa, recebes Sim. 50% do que tu investistes. É só Sim. fazer contas. Se colocares duas, Vai receber, claro, supondo que essas pessoas vão comprar exatamente as mesmas slots do que tu, lógico, não é? Então, uma pessoa recupera 50%, duas pessoas recuperas 100% do que tu investiste. Ok, ok. Certo? Era só essa questão. Eu vou perguntar à outra pessoa, ao meu mentor, ao mentor. Vou é... perguntar a ele, Márcio Longa. Boa. Vital, está na hora, sabe porquê? Porque eh, o meu coche vai se transformar numa abóbora se a gente não acaba a reunião. <risos> Já chega, tenho que ir fazer o soninho da beleza, que amanhã há mais. Amanhã às nove e meia, estamos juntos outra vez para mais uma reunião, mais uma conferência. Okay. Quem vai fazer a conferência eu vou pedir amanhã? Ao para ele, eu agora vou ligar e vou falar com o Márcio, que é para ele Faz mandar Faz muito um... bem. Inscrito, Faz muito bem, porque agora é com o Márcio. Amanhã Olá, quem vai fazer a reunião é o André Santos, o nosso querido André Santos, que vai fazer a reunião, a conferência de amanhã, para convidados. Pelo que estão todos convidados amanhã, tragam os vossos convidados, os vossos leads, sejam da vossa lista de contactos, sejam do marketing digital, seja de anúncios do Facebook, coloquem as pessoas nas apresentações, porque aqui a magia acontece. Tá bem? Um beijinho a todos! Tchau, tchau!